Para fazer edição de textos no telemóvel, tablet ou computador, podemos usar várias aplicações. Iremos experimentar a aplicação Google Docs, que nos permite criar e editar documentos em qualquer dispositivo e sincronizando entre computador, telemóvel ou tablet. Há duas formas de criar um novo documento. Posso aceder à aplicação Google Drive, que armazena na nuvem todos os documentos que eu pretender. Em seguida, toco no botão Mais e, nas opções Criar Novo, posso escolher a opção Google Docs. E, se tiver a aplicação instalada, vai-se imediatamente criar um novo documento. Outra forma de criar um documento Google é usar a própria aplicação Docs, uma aplicação que nos mostra apenas os documentos e não, como na Drive, todo o tipo de ficheiros. E em seguida tocar no botão Mais. Repara que no topo há um conjunto de botões de formatação e interação com o documento e quando abro um documento, automaticamente, o meu cursor fica ativo e eu posso escrever o texto que pretender. Para guardar, posso tocar aqui no visto e, se quiser alterar o nome do documento, toco no seu nome e altero o nome do documento. Toque em OK e está alterado. Se quiser começar um documento, escrever nele, gravar e depois voltar a continuar Tenho apenas que encontrar esse documento na Drive ou nos Docs Tocar nele para o abrir e eu aqui posso consultá-lo Posso também se quiser partilhar com outras pessoas ou adicionar comentários a este documento Se quiser trabalhar nele toque no botão editar e abre-se o um campo de edição de texto para poder editar, colocar imagens, formatar etc.